O extragel funciona. O que é extragel? Vale a pena? Acompanhe esse vídeo até o final. Prestem bastante atenção no que eu tenho para falar. Vou te dar um motivo real para adquirir extragel ainda hoje. O depoimento será rápido e serei sincera como você. Mas antes deixa eu contar uma coisa. Algum tempo atrás meu marido estava andando desanimado de namorar. Se é que me entendem então resolvi pesquisar algo que acreditei que iria nos ajudar então como em qualquer outro tipo de situação entrei na internet no google mesmo e vi o estrago. fiquei meio desconfiada e pensei que mal tem afinal 3 frascos por 39,90 comprei e me ferrei o produto era falso comprei no mercado livre muito frustrada pois o produto tinha mau cheiro coçava meu marido ficou super irritado e eu muito pé da vida Comentei minha façanha com o um amigo e ele disse que funciona sim e que comprei no lugar errado. Era para ter comprado no site do produto então ele me deu o link da loja direto e arrisquei mais uma vez afinal eu amo meu marido. E adivinhem, deu super certo. Posso falar para vocês que o Estragel é um produto 100% natural. Não irrita a nossa pele ali é da região peniana não dá coceira, não dá nada. Os benefícios que ele possui são inúmeros. Na minha opinião, melhorou bastante a ereção. Melhora teve melhora da circulação sanguínea, ajudando assim no controle da ejaculação precoce. O produto é muito bom na sexualidade masculina. Foi o melhor presente que dei a meu marido. O produto vale muito a pena o investimento. É um produto que chegar pelos correios numa caixinha bem discreta. De 5 a 10 dias úteis pessoal, deixei o link direto na descrição, faça uso do produto, é extra gel durante 2 a 3 vezes ao dia com o membro meio ereto, tá bom não precisa estar ereto, você faz a massagem e passa o gel e deixa secar de maneira natural, não precisa secar, pode deixar secar sobre a pele, vai melhorar a circulação, vai rir, vai enrijecer os seus membros, fazendo com que você tenha muito mais rigidez. Assim você vai ter menos sensibilidade e vai ejacular menos vai demorar para ejacular o que é uma delícia. Pessoal com Estragel, meu marido teve um aumento peniano de 2 a 3 com o passar dos meses. Recomendo que você faça o tratamento correto, o tratamento completo de 4 a 5 frascos. Eu recomendo que você use de 3 a 5 meses. Vou deixar o site oficial do Estragel. Aqui abaixo tem todas as informações, seus ingredientes, seus benefícios e depoimento. Mas tenha muita atenção, não compre no Mercado Livre ou LX. Compre no site oficial no link abaixo. Lembre-se: o Stragil possui o selo Danvisa, da garantia a qualidade. Tudo termino aqui. O meu recado: muita boa sorte, seja feliz em suas relações. Um forte abraço.